Muito bom dia, nossos nobres seguidores, nobres seguidoras, olha, conforto, vamos falar de conforto e para falar em conforto tem que mostrar que tem conforto. Estamos aqui na Docelar Colchões, na Rua Marechal Floriano Peixoto, centro de mafra, confortavelmente. Vamos falar com a Silmara, que é a proprietária, falar de conforto 2022, mês de fevereiro, dá tempo com certeza a começar o ano bem legal, trocando de colchão. A absteira da câmara de repente, também está precisando. Essa poltrona onde nós estamos, temos travesseiro. Enfim, conforto é com a Docelar Construções. confirma para mim, Silmara. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os seguidores. Então, conforto, qualidade e confiança é na Docelar. Estamos é, recebendo novidades já, 2022. Estamos ainda trabalhando com tabela 2021. Então, todas as pessoas que vierem vão ter aí um preço bem adequado. E a gente vai estar pensando no conforto né, e na, na, na qualidade de vida para esse ano que recém começou, né, Márcio? Então, estamos em fevereiro, é a hora de planejar, é a hora de entrar é, realmente com tudo no ano de 2022. Vamos planejando porque aqui dá negócio. já viram nessa primeira participação da Silmara, ela que é a proprietária, que aqui dá negócio. Vamos fazer negócio? Vamos, vamos fazer negócio. Então, assim... Toda a linha de colchões, ela tem desde o tamanho de solteiro até o tamanho king size. Temos camas com preços promocionais e também temos as camas onde você vai ter um conforto, talvez até melhor do que o do hotel onde você viajou e pensou, poxa, minha cama devia ser assim, aqui na Docilar você vai encontrar. Também toda a linha de cabeceiras, roupas de cama, travesseiros, a linha de proteção, tudo que você precisa para o seu conforto e para o seu... Descanso, né? sempre com melhor atendimento, com é, qualidade técnica no atendimento, explicando bem certinho para o cliente o que, que ele está levando, que isso também é muito importante, né, Márcio? Conforto, qualidade, já começa tudo que a Silmara já contou, atendimento diferenciado, preço e também no seguinte, na própria localização é um conforto, é no centro de Mafra, estacionamento à vontade. Exatamente, a gente tem um ponto privilegiado, onde o cliente consegue estacionar na porta da loja e realmente entrar. Né? Além disso, a loja é confortável, a gente tem um espaço amplo, a pessoa vem, ela experimenta o colchão quantas vezes forem necessários, quantas vezes ela ainda tiver com dúvida em algum modelo, recebendo todas as informações sobre o desempenho daquele colchão e sobre as matérias-primas que são aplicadas, que a, a, o conhecimento técnico, o cliente, não tem obrigação de saber. Mas nós, enquanto empresa, temos obrigação de passar e fazer uma venda consciente para que ele realmente saiba o que está comprando, né? no que ele está investindo. Então, assim, total segurança, transparência, o cliente vai sair daqui sabendo o que está comprando e com uma facilidade muito grande que a gente vê que existe muito erro na compra do colchão, sabe, Márcio? As pessoas, às vezes, compram muito colchão... É, por ser bonito, por ser da cor que combina com o quarto, por ser, de repente, eles vêm buscando o mais caro, achando que é o melhor. E isso tudo é uma indicação que a gente tem que cuidar, dependendo da necessidade do cliente. Né? Nem sempre o mais caro é o mais indicado para cada caso. Né? Então, isso tudo a gente oferece para o cliente aqui. É uma consultoria do sono, na verdade. E vamos repetir aquele pequeno detalhe, mas que torna-se agora, a partir de agora, um grande detalhe, a lista de preços é de 2021. Ainda estamos com a lista de 2021. Né? A gente já recebeu o aviso de aumento de tabela das fábricas, mas ainda estamos conseguindo aplicar os descontos da tabela de 2021 por termos um estoque bem abastecido. Né? Então, a gente se preparou ali no final do ano, investiu bastante em estoque e também a entrega rápida. né? Comprou, com certeza vai ter, já vai levar para casa. Então, isso é entrega e montagem grátis para Mafra e Rio Negro também. Silmara, quais o... o, o para contato, telefone, redes sociais? Então, o nosso WhatsApp é o 36428242, né? As redes sociais é arroba, texlar, é arroba docelar no Instagram ou docelar no Facebook também. Estamos aí disponível, né? No horário comercial, só chamar ali no WhatsApp e a gente já começa a negociar. Muito obrigado. Conversamos com a Silmara, proprietária da Docelar Colchões, aqui da Negócio. E como eu falei... Conforto, Já vou também começar a negociar essa poltrona aqui, com certeza, dentro, claro, daquela lista de preços lá do ano passado, nós vamos negociar com certeza. Eu terei o meu conforto, pós-expediente, à noite, ver o jornal, assistir uma TV, bater um papo, uma poltrona essa aqui, muito bem confortável. Subara, muito obrigado. Lista de preços do ano passado valendo para 2022. Exatamente. Doce deixar Marechal Floriano Peixoto, 295. Aguardamos a todos. docelar Colchões, aqui da Negócio.